Para auxiliar o produtor rural no planejamento da próxima Savra 2017 2018, a BASF traz algumas estratégias para auxiliar o agricultor. Me conta um pouco, Marcelo. É, a BASF, como todo ano, ela planeja é, trazer para o mercado tecnologias novas. É, nós temos a, a, o nosso planejamento anual de lançamento de produtos e também manutenção de produtos que já estão no mercado, né, com o posicionamento. Então, esse ano não é diferente. Aqui para o, para o evento a gente trouxe... É, ferramentas novas com lançamentos de fungicidas para o mercado de soja, feijão e milho e a gente também está orientando o agricultor como está utilizando esses produtos para se preparar para o novo desafio que é a safra 17/18 e, e como a gente sabe todo ano é um ano diferente nunca são sempre os anos não são iguais né o que as dificuldades que o agricultor enfrenta mas a gente sabe que tem que ter sempre uma uma preparação pensando em estar é, pronto para qualquer diversidade em relação de pragas, é, doenças, plantas daninhas e principalmente doenças que todo ano tem é uma incógnita que pode estar acontecendo nesse cenário da agricultura a nível Brasil, mas uma coisa é certa que vai estar aparecendo e a gente tem que estar bem preparado aí para auxiliar o agricultor com ferramentas excelentes. Né? Usando algum exemplo de algumas ferramentas, o que vocês trouxeram especificamente para a região do Cerrado, para o produtor rural daqui? É, nós estamos com o lançamento para essa última safra, safra 16-17, nós lançamos o ativo que é um, um fungicida inovador. E é inovador por quê? Porque ele traz três ingredientes ativos na sua formulação, carboxamida, triazol e subirulina. Então é uma, uma associação de um produto diferenciado, versátil e na base nós temos um conceito que não é só controlar uma determinada doença, por exemplo, com uma ferrugem asiática, e sim também o complexo de doença da cultura. Então o ativo fecha todos esses atributos, trazendo para o manejo de ferrugem, é, mancha-alvo, complexo de doença final de ciclo, então trazendo segurança para o agricultor no momento do seu uso. E além do ativo, nós tivemos o lançamento para a cultura da soja e feijão do, do spot que é um fungicida que vem focado para o controle, né, para o manejo é, de mofo branco nessas duas culturas, de feijão e soja. E para o milho nós também trazemos aí o posicionamento do ativo, que é um produto também muito diferenciado dos outros que estão no mercado e que agrega muito aí no manejo, controle de, do complexo de doença na cultura do milho. Eu estou no estande da BASF e eu conversei com o Marcelo Rodac, Aline Merladete para o portal AgroLink.